Galho e Sup, aparentemente, velho Vou ter que ir de Morgana de novo, não queria não, hein, mano Pô, queria ir de Morgana não, mano Mas Nautilus contra Galho é ruim, mano Pô, queria ir de Morgana não, mano Mas vai ter que ser Morgana, rapaziada Live do Mono Morgana aqui mesmo, mano Mono Morgana, mano Tá jogando só suporte, Marquinhos? Mano? Tô jogando os dois, Jungle e Sup, ou Eldon Só que essa aqui eu marquei Sup mesmo, né Mas tô jogando os dois, dando aquela expandida, né Quem é que você acha que sobe mais Sup ou Jungle? Jungle, 100%, mano Sup eu não sei muito não, eu tô aprendendo Sup é agora. É agora que eu tô aprendendo suporte, velho. Eu sou melhor na jungle, de fato, né? Na minha opinião, né? Agora, eu não sei a gameplay dos outros guerreiros aí. Se é melhor super ou jungle. Os dois é bom pra solo kill, velho. Tô, tô, tô suave, tô suave tô suave. Tô suave. Agora me arrebenta ele aqui, ó. Agora me arrebenta ele. Devolve todo o dano. Bora, filhão. Confia, mano. Confia. Continua, continua, mano. É nóis essa porra, velho. Uh! Pega o flash auto-ataque. Quem que tinha falado lá, minha galera? Flash por Prime, Marquinhos, que já vai vir deslizando o bumbum aí. Tinha o um menino lá em cima tinha falado. Flash por Prime, né? Tá pago aí no flash auto-ataque, viu? Pegou. Ai, mano. Tinha que ter acertado. Custava nada, mano. Que isso, mano, que o Django Days já tá aqui e o meu tá ali em cima, mano. Que porra é essa, mano? Por que, que o Django dos caras tá aqui e o meu tá lá em cima, mano? Ma Pô, nada a ver, mano. O, o, cadê o guerreiro? Ele tava do meu lado aqui, mano. O German, mano. O Jarva ponta a ponta vai ser melhor? Não é possível. o que mais? Uou! Só matar, filho. Nice, que gameplay, mano. Que gameplay, velho. Tô aqui, irmão. Tô aqui. É um segurando o pinto do outro. Faz dano, confia nesse time, não. Será que um bom plano, mano, fazer dano aqui. Mas que tipo de dano eu faço? Será que eu ruxo os zonias, mano? Puxar os é muito ruim, será, velho? Qual item de dano eu faço, rapaziada? Tô achando que o real vou fazer dano, mano. Assim, na real que eu não preciso de dano, não, tá ligado? Eu real eu não preciso, velho. Capião desse. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora tio. Ai, velho, não sai o meu Ignite. Se sai meu Ignite, ele matava. Vai, Udyr, vai, Udyr, vai, Udyr. É isso, gostoso, é isso. Mano, vou as Zonias, rapaziada. Foda-se. Esse vai ser o item de dano que eu vou usar Zonias. Zonas vai ser bom, mano. Eu vou conseguir jogar mais ousadamente. Aí eu preciso pensar só no segundo item, né? Acho que vai ser mandato mesmo. Acho que é isso, mano. É Zonas e mandato, velho. Esse, esse é o plano, bora. Segue o plano, mano. Só pra ver se ele tá esperto. Que isso, tem um Knockbot, mano. Que hype. Rebenta ele, filho. Rebenta ele. Nossa, se eu tivesse ult, mano, eu dava um flash ult ali tão tá um servido, velho. Se eu tivesse... que ultou e não arrumou nada, hein, mano. Parei o B dele, foda-se. Foda-se, fiz tudo isso só pra parar o B dele, mano. Tô nem aí. Ai, se foder, como é que eu errei esse bind? Mano, esse Jarma tá gostando, mano. Esse Jarma tá gostando, mano. Esse Jarma tá gostando. Tudo bem que nós pediu pra tomar isso também, né, mano? É, my bad. Foi erro, nosso Nós pediu. Mas, mano, o Jir tinha que dar uma atençãozinha, bot, mano. E olha que nós ainda foi ousado jogando esse 4v2, hein, mano? Nós ainda quase matou um, né? Mano, esse Jarvan tá gostando demais, mano Ele tá gostando muito de ficar vindo aqui de nós, mano mas, tá... mas é um saco de gold pra ele Era melhor ter focado a torre do que ter ido pra cima, mano Mas aí a Samira ia vir pra cima de nós Eu ia pra cima dela de qualquer jeito ali, mano Na moral, esse, esse Jarva tá folgado, mano Ele tá gostando, mano Na moral, o cara tá gostando Nós né? virou o um saco de gold dele, velho Mas pelo menos os caras ganhou lá em cima A Camille vai ficar dica, eles vão usar alto Ai, velho, o cara foi pego aqui do meu lado Eu nem vi, velho Pô, eu nem vi que o cara tava sendo pego Morri. Nossa, eu nem vi que ele foi pego hum, Agora nós intou, hein, mano É, acontece, acho que nós já ia morrer igual, né Caramba, galera E agora deu cabeçada, agora nós tá como? Agora nós desestruturou Pelo menos lá em cima tá good, tá ligado? Dragão vai ser deles Nós que ia levar a torre, só que a torre vai ser deles Agora, né, mano? Nós tinha de tudo pra levar essa torre aqui, ó Aliás, não vai levar de qualquer jeito agora, né? Nossa, aí se não der pra nós levar essa correr aqui é sacanagem. Ó, oh, deu. Mano, os caras tá em nós de novo, campeão. Não sei se você viu, mas eles estão aqui de novo, mano. Não sei se a Zanias foi boa ou não, mano. Deixa eu morrer longe aqui. Pô, mano, o meu baile tinha que ter sido na, no Lúcia, não no Galho. Só que o Galho não morreu rápido, tá ligado? Boa, boa, o Gizão cobra. Pega ele, direção Pega ele, direção Liga o modo turbo aí. Modo turbo, beleza. Caramba, por que que eu vi uma luz do nada? Não, Muita coisa acontecendo, muita coisa Caramba, velho Mano, eu e a Jinx, a gente tá morrendo pra caralho Mas foda-se, senão tá botando pressão, mano Batendo na torre e os caralho, é isso, velho Mano, tô falando, o Jarman tá gostando demais, mano Morre esse pá Nossa, também que o Luciano tinha R, senão tava morto Ai, meu Deus, geral atrás do caramujo valioso, galera Geral, geral, olha isso Olha o tanto de gente atrás. Eu acho que eu tô um dive aqui ainda, tá? Tem jogo ou não tem, galera? O que, que vocês falam? Mano, tô tentando pensar como que nós vamos ganhar esse jogo aqui, véi. Bot lane tá magro, mid tá magro. Fodeu. Tem, eu também acho que tem jogo, véi. Só que o time tem que acreditar, véi. Foda que o pick de Silas aqui foi ruim, mano. Não tem uma ult muito boa pra ele, velho. Se tivesse pelo menos um mal fight do... do outro lado era lindo. Nossa, olha a metralhadora, mano. Não é possível que eu saia vivo. Ah tá. O Nock miltou, pelo menos, hein, mano. Eu fiz um Knock mil tava tá, velho. Fala que isso vai dar bom, velho. Nice! É isso, família. É isso. Tem flash? Fala que você tem flash. Boa, boa, boa, boa, boa, boa Tem jogo, tem jogo É isso, mano Arauto, foi nosso? Foi nosso Perfeito, rapaziada Jogamos bem agora, hein, mano O time todo mandou bem, mano 30 sec pro Drake O foda é que eu não vou ter ult nem zonas pro Drake, mano Nós vamos ter que lutar sem nada Tudo bem que eles também vão estar sem nada, né, mano Pô, vou morrer entrando aqui sozinho, né, mano Tentando pegar visão pra nós, mano Ó, vou dar um dano nesse cara Um dano, nós vai dando Ó, oh, ó, oh, já mata esse aqui Já mata esse aqui, tem que ser esse, tem que ser o Jarman Ó, oh, Camille matou lá em cima É isso, galera, os caras já tá desmotivado lá Já tão desnorteado Melhor dizendo Esse uh! clean, mano Agora o barão tá up Nós não pode errar agora, mano Não pode, mano, não pode, não pode, mano Pega, pega, pega, pega, minha galera Pega, pega Lá o bind lá atrás, lá, ó Barão, barão, barão, barão Caramba, na moral, mano Se falar que a Morganinha não tá lançando a braba Não, se falar que a Morganinha não tá pra riba Mentiu, beleza? Se não agora, depois não demora uh! Empolguei, tô empolgado Dei um bind aí, mano, antes de morrer nossa, foda que os caras ganham muito tempo lá atrás. Mas acho que a Jinx faz um V9. Nossa, Campo Jinx é muito roubado. Uh, chama, a galerinha. Penta, penta. Nossa, chama nessa porra, mano. Well played. Maravilha, hein, mano, esse game aqui, velho. Maravilha, maravilha, maravilha.